Eu me lembro do passado, quando o sonho era distante, tinha um poucos do meu lado. Ah, de joelho ralado, sofrendo calado. Mas Deus me abençoou e hoje eu tô de Camaro. Hoje eu tô de Camaro eu tô de Camaro Eu tô de Camaro Um sabe pra quem não acreditava A chave tava ali mas não girava Vem, não vem, não me encara Agora ninguém me para Eu comecei tudo isso Sei que é difícil então se prepara É, eu sei muito bem Às vezes parece que tudo vai ser impossível Mas eu só tenho uma coisa a dizer pra você Nunca, nunca... Desista, desista. Yeah. Enquanto eles dormiam eu tava em pé de madrugada Desenhando o plano igual a noite passada Mamãe eu te falei, olha o tamanho da minha casa ah. Enquanto eles dormiam eu tava em pé de madrugada Desenhando o plano igual a noite passada Mamãe eu te falei Orado, de humor, de hoje eu tô de Camaro Hoje eu tô de Camaro Eu tô de Camaro Hoje eu tô de Camaro